Fala aí, galera, beleza? Aqui, quem fala com vocês é o Crash sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dark Souls 3 Hoje estamos aqui para derrotar o Vorte do Vale Boreal Então já peço que vocês se inscrevam, compartilhem o vídeo comenta a abobrinha aí embaixo É sério, comenta a abobrinha aí na moral Então espero que vocês estejam gostando da série Porque tipo assim, hoje infelizmente Na de, de madrugada quando eu tava gravando esse vídeo Eu perdi um pedaço da gravação porque caiu a energia Mas eu explico isso no vídeo Então é isso, só queria dar esse avisozinho aqui no início Por favor, deixa o like e comenta alguma coisa pra recomendar pra outras pessoas, porque tipo assim... Só nesse início aqui de um minuto, eu já fico mais três horas fazendo essa edição Mas nesse início do vídeo eu dou muito trabalho para que vocês gostem do início do vídeo. Compartilhe o vídeo, me apoie aí. Não precisa nem se inscrever, só comenta que já tá me ajudando bastante. Então é isso, bora pro vídeo. Oi! casada? Então fala aí, galera estamos aqui de novo no Dark Souls Vamos lá, a meta desse vídeo vai ser 10 likes e uns 5 comentários, então compartilha com a um amigo aí que gosta de comentar em vídeo, tá ligado? ou que curte Dark Souls ou aquele amigo que nunca jogou Dark Souls, tá ligado? pra acompanhar aqui a nossa série Uma outra coisa que eu queria dizer é que eu acabei perdendo parte da minha gravação, porque eu fui gravar de madrugada e aí sabe como é, né? acabou que caiu a energia da minha casa e... Eu perdi o vídeo. Então, é. Infelizmente, vocês não vão ver o caminho que eu fiz. Igual o dragão aí chegando nessa parte aqui. Ai, meu Deus. Ui! Não, não, não. Não, não. Não Não, não quero treta. Só quero paz. Paz e amor. Ó, uma dica que eu tinha falado na gravação que eu perdi é aquele baú ali. ó. É uma mímica. Mas aí você me pergunta, você que nunca jogou Dark Souls. O que é uma mímica, Caixa? É simplesmente um baú que vai te comer quando você abrir então, tipo assim, deixa eu te mostrar a dica de novo Você pode chegar perto dela que ela não vai te tipo, matar assim não Ó, se a corrente tá pra frente, corre gente Ou se o balde vai respirando, esse aqui não tá respirando, então tá tranquilo Só pra demonstrar assim Corre, corre, corre, sai daqui, sai daqui Ai meu Deus E sim, é ela luta com a poeira, é bizarro isso aqui Olha eu vou, vou embora. Eu lembro que no último vídeo eu vendi meus braseiros e eu sou muito burro. Porque os braseiros são extremamente úteis. Ah, extremamente é úteis. Eu quero aproveitar e fazer um troço que tem aqui em Firelink. Que é esse parkour aqui. Esse parkour é muito difícil, sério. Consegui! O cara é brabo demais Ó aqui tem dois NPCs incríveis Que é o... Não lembro o nome dele, é Plum alguma coisa? Pico o e são... Eles são daorinha Porque tipo assim, dá pra você fazer umas troquinhas com eles Cadê? Deixa eu ver o que eu posso trocar Ganhei um fragmento, só que é um só que eu posso pegar eu queria aproveitar e perguntar pra vocês, o é, que, que vocês acham? Eu devo cortar as partes que não estão tá no vídeo, acelerar elas? E tipo assim, eu corto porque elas, normalmente não estou falando nada, tá ligado? Então vai ficar só, só no jogo mesmo. Ou, sei lá, eu falo alguma coisa de inútil. Ok, eu não tenho muitas trocas com eles, então eu vou deixar esse Spawner para late game. Eu tô ligado que com eles você consegue toda a armadura do Soler, é muito legal. Muito e aqui temos este baú. Esse baú aqui é seguro, Tá com a corrente para trás, então... Tá? vocês O que, que vocês estão achando do meme do Bora Bill, velho? Sinceramente, eu não vejo não muita graça, não. Tipo, o pessoal tá aí falando pra caramba, Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill. Mas, tipo, eu não, não vi muita graça, não. Sendo bem, bem sincero. Não sei se eu tô ficando velho, ou coisa do tipo, ou se é ruim mesmo. Tá ligado? E é engraçado que, tipo assim, meu cachorro se chama Bill, então é. Difícil. Na gameplay que eu gravei, eu não. eu não. mesmo? Eu esqueci que eu ia falar. <risos> Mas tipo assim. Na gameplay que eu tava gravando antes que eu perdi, no caso, é, eu falei que eu ia fazer umas quests. É pra gente ganhar nível. Subir uns negocinho aí e tudo mais. E uma dessas quests que eu quero fazer é a Drugerat. Quem é o Greyrat? Grey, Rat? Grey Rat é esse maluco aqui. Só que como vocês podem ver, não, tá trancado. Eu tenho que buscar a chave pra desbloquear ele dali. E o que, que o Grey Rat faz? Ele basicamente vai... Ele vai em umas viagens pegar uns itens pra você. Então meio que em troca da quest do Grey Rat, eu vou... sacrificar basicamente a quest do Cebolão. Porque eu vou precisar dele pra salvar o Grey Rat. Acho que eu já vim aqui Não Foi nessa parte aqui que a minha... a Minha... Como é que fala? A luz da minha casa caiu Ai. Só que ele deu auto save em outro lugar Esse maluco é muito difícil de matar ele, então... Não pretendo nem tancar ele Fala na real Comigo não, faz comigo não, faz comigo não, faz comigo não Não me faz, tem que te matar Não me faz isso Morri Eu odeio esses golpes com escudo, mano Consegui Mas a que custo Desse lugar não, mano. Não ligo para as armas que eu tenho, não ligo pras armas que eu tenho, não ligo para as armas que eu tenho. Isso aqui é mais importante. E pronto. Pronto, agora ele vai lá pra Firelink E me vender uns negocinhos Mano, eu tô muito concentrado Tô em silêncio, porque eu tô muito concentrado mesmo Eu tô, eu tô muito quieto, tá bizarro Tá bizarro esse de quieto que eu tô Cadê? Quer uma parede secreta? Não Aqui, o negócio é meio complicado Aqui vai ser correr e é isso Ignora, ignora, ignora, ignora Não existem, não existem, não existem não existem. Não existem. Se eu não ver, eles não existem Ai, que isso? É agora que ferro portão aqui, vai ter que correr. Muito. Muito mesmo. Assim. Cachorro! Cachorrinho! Bonitinho! Ai, coca e é... Mano! Ele... Beleza. Nada aconteceu. E agora, a gente vai pro método vídeo, hein? Então, tipo assim, deixa o like, se inscreve aí, a gente vai matar o o Vord do Vale Boreal E talvez a dançarina também Porque tem um bug que a gente pode fazer aqui Não é um bug, vai Cadê ele? Cadê o mestre? Isso, bora Mata eles aí Esse é o mesmo maluco que eu matei no episódio passado Pra quem não, não tá ligado falar cá, que eu preciso pegar um negocinho dela. Essa frase que é muito estranha. Beleza, agora a gente tem o caminho azul. Um dia azul. Cadê ele? Tá chegando? Ele... ele tá chegando. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Mano. Eu acredito que ele chega. Cadê a gente mata a véia? Pronto. Eu tô pensando também, talvez, Elden Ring. Talvez. Eu acho que eu falei isso no início do vídeo, de talvez Elden Ring. Mas, muito difícil, eu acho. Não jogo, tá ligado? Tipo assim, muito difícil eu gravar, porque eu vou querer ter a primeira experiência. Então, eu vou jogar Elden Ring, vou jogar Dark Souls. Vai ficar meio complicado. Eu não quero que tipo, o carro seja focado nisso. Sabe? Eu acho que ele se torna muito nicho. Aqui está o nosso querido Greyrat Agora sim Lá vem Eu não sou o seu alvo Eu não sou o seu alvo com ela aí Vamos pro Vorte, Que o Vorte é mais fácil E é pra eu derrotar o Vorte agora Não ela Se precisar derrotar ela, eu vou derrotar ela Muito simples Eu já sei um pouquinho dos ataques dele, então não é tão difícil É só tipo, rolar pra baixo dele E esse aí Agora, Vasco Não morre, só isso que eu lhe peço. Não morra, xis um lixo. Hoje o vídeo vai ser isso, eu espero que seja só isso, então espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve e fiquem gostando de lática